Bande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitha Nandu Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Ban chakal potaru vas bevacha patitanang pavone bavishna bebiu namu namah mukankaroti vachalang pangung lang hai te parama anandamahadavam benda vitu sede Snavakti pode devi shatobatwe namu namaha nara yunanamaskitan orancha ivanorotamam deving sarasvatin vassam tatu jayo mudire shankirtane kishno katopodesh gauri apatrasha prakasan echa shadhanurak to guru vakti yukto Bhakti pramodakṣa jago dvarana deyam sada paribha bhagnam avishtu duham padam siva virañca saranyam Vedatthi-ham-panotopāl-bhavad-dipūtam Vande-mahā-puruṣate-carunār-vindam pāda pallava nakha bisphuriji toki me pigo bodo uswa darshi por kada kibam Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitya Nanda Sihadvyita gadaa daro Siva Sri Krishna Caitanya Prabhu Shi aditya gada darshiva sati gaura bhakta Binda hare kishna hare kishna kishna kishna hare hare hare ram hare ram ram ram Ajanulamita bhujav kanuka bhutato sankirtanay kaptaro kamala yatasho visham varu dije palu bande jagat Priya, karu karuna bhutaro Hari Krishna Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hari Hari Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare Nama Migangetaba Padipankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena sadha naranam Ganga taranga ajata kalapam Gauri nirantara vibushi tobam avagam Nara yanu sipurapati bhajavi shanatham Vagi sa jushva vadane, al-lakshmir jasvaca bhakshasi, shinga -bha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hari Ram Hari Ram Ram Hari Hari Sri Chaitano Padam Bujo Mudupe Pyo Namu Namaha Kothanchit Asrayat Jesham Sa Upi Todgund Gondobad Babit Sri Chaitano Padam Bujo Modupe Namo namu namaha. Sri Chaitanya padam bujo. Modupe bio namu namaha. Kothanchit asraya jesham. Shaupi tod gondobak babet. Gaudiya gostipoti. Kaudiya gostipati. Sisila Shri La Bhakti Sri Labakti. Sidanta Sarasvati gosamitako. Param jagat guru. Paramahamsa. Jagatol. O Guru Universal soul, que, para, que, para mudar o comportamento imperfeito, pecaminoso, sujo da alma condicionada, é o desejo do Vaishnava puro. Sintoma, este é o sintoma principal de Jivedaya, ah, de, de da de, de, de de misericórdia pelas almas condicionadas. Se alguém quer demonstrar, jive doya, doya misericórdia em relação às divas, jive Mudar o coração imperfeito da alma condicionada é o, o sintoma da misericórdia dos elevados vaishnavas puros. Eles gostam, eles têm o impulso de demonstrar essa misericórdia. Eles não sentem desejo que as almas condicionadas sofram vida após vida. Eles não conseguem suportar. Eles não suportam o ciclo de sofrimento das almas condicionadas, vida após vida. Portanto, eles querem ajudar as almas condicionadas a alcançar Krishna Bhakti. Este é o sintoma é de divedoya, da misericórdia em relação às divas, às atmas. Alguém pode pensar, arranjar comida para eles, roupas para eles, remédios, hospitais, educação. Isso poderia ser chamado de divedoya? Não, Prabhupada Bhakti vai explicar que divedoya, na verdade, significa o benefício absoluto daquela a alma, não do corpo. O Prabhupada Bhaksidanta costumava a dizer as pessoas estão ocupadas com o corpo, com a pele, com a carne, com os ossos. As pessoas estão ocupadas com o corpo material, com o sangue, com a carne. Eles não querem saber do benefício da alma so na verdade, então, significa o completo benefício das almas condicionadas. Nós não podemos falar como outras organizações que dizem que tratar bem as almas é como tratar bem Deus. Isso é um ponto mas de vista maiavade, porque Deus não é idêntico às almas. Eles vão dizer que tratar, que servir a Deus é servir o ser humano. Eles dizem, se você serve todas as almas que estão aqui, este é o serviço de Deus. Mas isso não é sedanta, isso não é filosofia. Se você servir todas as almas, você serve já o Senhor Supremo, você não precisa servir o Senhor Supremo separadamente. Isso é o que eles dizem mas o humor deles não é como o de deve deste rei histórico que cuidava de todos como um grande devoto e que servia a Deus dessa forma. Rantidev fazia isso porque ele tinha uma realização direta do fato de que Paramatma estava dentro do coração de todos. E era assim que ele servia todos os seres humanos. Ele nunca disse, não Não é preciso servir o Senhor Supremo, já basta servir as pessoas. Ele servia a alma condicionada em nome da compaixão, mas ele sabia que o Senhor era uma entidade separada que merecia um serviço exclusivo. Assim como Vasudeva Datta, que era o irmão mais velho de Mukunda, amigo de infância de Mahaprabhu. Ele disse, você pode liberar o mundo inteiro, você, me, você dá o resultado de todos os pecados para mim, do pecado de todos. Ele disse para Mahaprabhu: Senhor, libere a todos os seres vivos, eu posso sofrer sozinho, para sempre, infinitamente. E você, libere todos. Disse, Mahaprabhu riu, ele disse: Muito bem, é natural. Que você diga isso porque você é para lá da Maharaj. Você é como para lá da Maharaj. Para lá da Maharaj queria liberar os seus pais, toda a civilização demoníaca. E queria liberar a todos. Por que você tem que se incomodar? Quando você ora para o Senhor Supremo, o Senhor vai prestar atenção na sua na sua uh, oração. Saiba que todas as almas serão levadas até Bhakti. Uh, como um figo de uma figueira. Você conhece essa árvore? Aquela fruta? O figo. Dumur, em Bengali. Você pode fazer sabdi de figo, que é bom para os rins. Mahaprabhu dava este exemplo. Numa árvore de figo, existem incontáveis frutas figos. Ela dá centenas, milhares de figos. E, às vezes, cai um figo e ele é destruído. O que, que isso importa para a árvore? Da mesma maneira, Krishna é o proprietário de infinitas brahmandas. Então, se você pedir que uma Brahmanda inteira seja liberada, qual é o problema? Krishna não perde nada. Krishna vai prestar atenção então, na oração do devoto puro. Veja o valor do devoto. Mahaprabhu diz: Por que você vai se preocupar em tomar todos os pecados? Não precisa. Você ore e Krishna vai te ouvir. Você é o devoto puro. Krishna vai liberar a todos no momento oportuno. Rantidev vai pregar, orar da mesma maneira que ele rei. Ele dizia, eu gostaria de receber todo o pecado de todas as almas. Libere a todos. Mas como é possível que todas as almas sejam liberadas? Na época de Machitra Mahaprabhu, isso aconteceu. Isso ocorreu verdadeiramente e eu posso dar os exemplos do Shastra e você vai entender. Ramachandra, quando ele termina seus passatempos, o Senhor Rama retorna ao seu, ao seu, à sua morada eterna. Sim. A Yodhya aqui na Terra também é não diferente da Yodha transcendental. Mas ele leva todas as divas que desceram com ele. Todos aqueles, e todos aqueles que nasceram em Ayodhya também na sua época, ele leva embora. Então, esta pergunta e resposta aconteceram entre Haridas Thakur e Mahaprabhu. Ele diz: Haridas, se Ramachandra, quando vine, saiu vine, do mundo material, ele levou todas as jivas que estavam em Ayodhya, então, a Ayodhya ficou vazia e diz não, não, Senhor. Thakur respondeu inteligentemente. Era uma pergunta retórica de Mahaprabhu. O Senhor é tão misericordioso e tão poderoso que ele preenche a Ayodhya com novas almas. Pois existem infinitas almas, alimentando todas as brahmandas. Então, mas aquelas jivas que estavam ali encarnadas junto com o Senhor Rama, na região de Ayodhya, todas elas foram liberadas. As jivas são infinitas, como partículas de poeira. Se você vê um quarto escuro, quando entra um feixe de luz, pela janela, e você vê que incontáveis partículas de poeira estão uh, cintilando no ar. É assim que acontece com as divas. Existem infinitas divas. Você não consegue entender isso. É difícil para nós realizar isso. Nós estamos ocupados com esse corpo, com essas roupas, com esse prédio. A gente não consegue entender mas o mundo é relativo, e ele é movido uh, por essas divas. Então, Rantideva ora para Krishna e diz, deixa que eu sofra no lugar de todos. Vasudeva Datta também orava da mesma maneira ao Senhor Supremo. E o Senhor Supremo, nós sabemos, é tão misericordioso, você pensa que a razão pela qual ele venha para cá seja pregar os santos nomes, mas existe um motivo secreto. Nós vamos falar nos próximos dois, três dias, nas próximas aulas, sobre os motivos secretos do, da manifestação de Chaitanya Mahaprabhu, além de distribuir os santos nomes. Então, essa ideia de que de yá seja Cuidar dos seres vivos e que se cuidar dos seres vivos seja igual a cuidar, de servir a Deus, isso é imperfeito. Todas essas missões, essas instituições, eles estão preocupados com a carne e com os ossos das pessoas. Eles acham que dar benefício ao corpo é dar benefício à alma. Eles não conseguem pensar na atma. Eles não têm uma ideia clara sobre isso. Então, dessa maneira, o mundo inteiro é, é desviado do caminho correto, com essas ideias imperfeitas sobre a compaixão, sobre o serviço a Deus. Eles estão dizendo que você não deve servir o Senhor Supremo. Aqueles que vão dizer que servir os seres vivos é a mesma coisa que servir a Deus, eles estão dizendo que não precisa se dedicar a Deus, dedique-se aos seres vivos. Eles vão dizer aqueles que adoram as almas adoram o Senhor Supremo, mas não é assim. Ao mesmo tempo, porém, essas pessoas que dizem isso, comem carne, comem peixe. Isso é a, a compaixão que eles têm pelas, pelos seres vivos? Eles são trapaceiros e tolos são os que não entendem que eles são trapaceiros, que eles estão mentindo, que a concepção de compaixão deles vai até o apetite deles. Então, você, se você realmente é como Rantideva, você não comeria carne e peixe. Você é um mentiroso, então? E o mundo inteiro vai dar doações para esses tolos? Não sejam tolos, por favor. Eles não sabem nem o que é o karma amarga. Eles estão falando que estão no caminho do karma, que é um dos caminhos que Krishna menciona no Bhagavad Gita. E não, diz Shambhava, eles não são karma yogis. Eu posso provar que pelo comportamento deles, eles não são karma yogi. eles são mentirosos. A concepção de karma yogi é mais purificada do que a que eles usam. Os karma yogis não vão comer carne. Não pense que qualquer coisa é seguir o caminho do karma. Vocês estão fumando, vocês estão bebendo e vocês acham que vocês estão seguindo o caminho do karma? E você acha que isso é compaixão, que isso é vida espiritual, que isso é amar as divas? Esse é o tipo, seu tipo de amor? Devorar as pessoas? Devorar os seres vivos? Isso é ananda? Isso é um, um desfrute inconsciente, não é nem consciente. É um desfrute da sua inconsciência, da sua ignorância que desfruta dessa maneira. Porque, se você estivesse é, é, realmente evoluindo espiritualmente, você não estaria ensinando o mundo coisas errôneas. E mentindo para as pessoas que você quer servir todos os seres vivos quando você quer devorá-los, quando você quer que eles sirvam o seu apetite. Tolos falam dessa maneira, falam besteira diante do público para serem aplaudidos. Eu disse que Bhakti Goswami Maharaj, no dia do seu Avir Bhav Titi, no dia do seu aparecimento, ele conversou com as pessoas. Quando Siddhanti Maharaj, naquela época, começou a falar e dizer que esses que estavam nestas instituições, eram mentirosos, as pessoas ficaram revoltadas. E Bhakti Goswami Maharaj tomou o microfone e acalmou a, a, a Assembleia. E ele, ele alcançou o sucesso e provou que o que Chaitanya Mahaprabhu disse, isso é a conclusão final da vida espiritual. Então, o Dharma Saba, a Assembleia, Saba é Assembleia, Congresso, Reunião, Dharma, Religião, Espiritualidade. Então, eles continuaram por 15 dias depois desse primeiro momento, no qual é, Sidanti Maharaj chocou as pessoas e Bhakti Rakshak Maharaj tomou a guia da situação, acalmou as pessoas e provou que seu irmão, Siddhant Maharaj estava certo. Ah, então, o presidente quis interromper a Assembleia. E eh, Param Gurudeva também estava lá e ele disse, olha, meu irmão espiritual disse coisas verdadeiras. Ele falou de maneira muito dura e as pessoas ficaram assustadas. Mas e, ele falou coisas certas. E não se preocupe, a partir de agora ele não vai falar, eu e Bhakti Rakshak Siddharth vamos falar. E aí, a a Assembleia foi um grande sucesso e durou 15 dias. Toda a audiência disse, a gente quer ouvir mais, fiquem aqui. 15 dias são pouco. Por favor, continue. Continue mais 15 dias. Está no livro de Gurudeva esse passatempo, um parênteses. É, esta é a mágica do conhecimento transcendental. Quando as pessoas uh, são humildes, elas realizam. Eu gostaria, portanto, de colocar os pés de lotes do meu Gurudeva sobre as minhas cabeças, sobre a minha cabeça de Shambhava. Mesmo um cachorro de rua, ele recebe alguma misericórdia se ele se aproxima do nosso Guru Varga. Até os cachorros conseguem se aproximar de Chaitanya Mahaprabhu porque o comportamento dele demonstra fidelidade. Se essa fidelidade recai sobre um Vaishnava, o cachorro, de certa maneira, recebe algum benefício. Esse é o poder do nosso Guru Varga. É um, um ponto muito sensível. Shri Vrindavan Das queria chutar nossa cabeça com essa força para que nós acordássemos para a seriedade dessa misericórdia. E os tolos vão dizer que ele não deveria falar assim. Eles querem dar aulas para Vrindavan Das Eles querem dar aulas para Vrindavan Das Mas tenha certeza. Sukadeva Goswami, o narrador do, do Bhagavatam, ele só tinha 16 anos, mas não tinha nenhum ancião que poderia ensinar nada para ele. E agora as pessoas acham que só porque alguém é mais velho tem que ensinar os outros. Sukadeva Goswami tinha 16 anos e ninguém tinha a audácia de querer ensinar nada para ele. Todos queriam escutar dele mesmo. Os, os, os mais anciãos. Hoje em dia, as pessoas pensam que uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem posição na sociedade, não tem conhecimento espiritual. Então, Vrindavan Das Thakur Mahasai é o maior de todos dentro do nosso Guru Varga. Prabhupada Bhaktivedanta disse, Vrindavan Das Thakur Mahasai é o único Guru de toda a Gaudiya Mata. E nós já explicamos por quê. Então, muito bem. Então, ontem, pela misericórdia de Vrindavan Thakur Mahasai, nós desenvolvemos este bhava, esta emoção, e comentamos esta filosofia que ele nos deixou, esse Siddhanta. Então, Bandu Krishna então, sobre a palavra Dhamma, é, morada sagrada, o, a, a região sagrada dos passatempos de Mahaprabhu, é, essa palavra está aqui neste, neste mantra para provar que, que, que Chaitanya Mahaprabhu é o mais elevado dentre os avataras porque ele distribuiu prema para todos, até para bandidos como Jagai Madai. Este é o Senhor Prasarita Supremo. Então, propositalmente, Bhaktinoda Thakur quis falar sobre Navadipa, porque analisar? Porque as pessoas, os sarrajias, não sabem ah, o que houve com este dama Sagrado. Prabhupada Bhaksidanta explicou em detalhes as questões geográficas deste dama Sagrado. Existe um livro que talvez vocês não conheçam. Eu tenho esse livro em Bengali. É um livro muito raro, chamado Chitre Navadipa, o mapa de Navadipa, de como Navadipa era na época de Chaitanya Mahaprabhu. Um livro descoberto por Bhaktivinoda, Bhaktivinoda Thakur e um, um senhor estrangeiro que participava do ah, um, Departamento Arqueológico do Governo Britânico na Índia. Bhaktivedanta Thakur e ele descobriram como era o mapa de Navadvipa na época de Chaitanya Mahaprabhu, pois o Ganges ele se move em seu curso. Muito bem. E ele explicou isso para que os sarrajiyas não contassem mentiras sobre onde é o nascimento de Mahaprabhu, onde são os locais dos passatempos. Pois eles não oh. sabem exatamente identificar tais <graça deano> locais. <graça deano> Sruti, Sandyagyakyo, Badati, Paramam, Brahmapurakam, Sritir Baikunta Aksham, Badati, Kilo, Jadavishnu Sadhanam, Sheetot, Sheetot, Deepam Chani, Birala, Rosiko, Yam, Brajo, Banam, Navad Deepam Bandi, Paramashukadam, Tom, Chiduditam. It's all written by. Este verso foi escrito por Prabodhananda Sarasvati Pada no Navadupas Svatakam. Então, este documento foi citado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Este verso foi citado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. O nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj era um Siddha Mahatma. E quando. Uh, uh, Bhaktivinoda Thakuru chamou, ele veio até o local de nascimento de Mahaprabhu, que foi descoberto por Bhaktivinoda, e ele se levantou e começou a dançar, apesar de ter mais de 100 anos de idade, pois ele viu o canto dos santos nomes acontecendo ali eternamente. Então, nós temos certeza de 100% que este é o local de nascimento de Goranga Mahaprabhu. Perto de Murari Gupta, da casa de Murari Gupta, Murari Gupta, Murali Gupta a Dwaita Acharya morava ali perto, Shri Vaspandita Lipa, também, Chandra Shekhar também, a sua residência, o seu Bhavan. É onde é a Chaitanya Mata, hoje nos dias de hoje. Então, nós discutimos dois, três anos atrás, um Navadvip Parikarma no Harikata. Kulia fica naquele lado do rio, depois tem Baradrastila, Barivdanga, Barivdanga Rudra Então, a casa, do, a, a, a casa do avô de Mahaprabhu em Belpukur, Sabardana, onde está o templo de Jagannatha, Uh, o outro templo de Jagannatha que hoje a Iscon a controla. <risos> ah, era original ali, então, o templo que ficava ali, era o primeiro. Então, Bhakti Thakur identifica todos então, esses lugares. Deixe que os sarrajiyas latam como cachorros. O que muda na nossa vida? They're Eles estão iludindo as pessoas, ensinando outros risca, lugares, the risca, the risca. aqueles que estão não dirigindo não as, não as, as, a riksha. Ele fala, é aqui que ele nasceu. Não vá lá, não. Todos os rickshawolas, os motoristas de tuk-tuk, ensinam errado, porque eles seguem esses falsos Vaishnavas, esses sarrajias do outro lado do rio. Então, as pessoas caem nessas armadilhas o cita todos esses lugares e explica como foi que o Ganges se moveu. Ele, ele tem inundações e nessas inundações, quando ele decresce, ele muda de espaço, de lugar. Se você vai de Toto, de Riksha, ou se você vai pela rua que passa por trás, tem menos tráfego por ali e lá tem uma estrada. Você já viu os leitos secos do Ganges? Ah, o que, que você já viu aqui? Quando você atravessa o rio e vai para para você vê uns espaços grandes onde o Ganges passava antes. Então, dependendo de, do caminho que os motoristas de riksha fazem, e você às vezes vê em Mayapura ou do lado de lá, em Navadwipa, pedaços de terra baixa, seca, onde o Ganges passava. Você já foi para Harihara Kshetra, em Godruma, e lá tem um caminho que conecta com o Ganges. Ali ele passava também, mas hoje em dia tudo está diferente e as pessoas não sabem. Então naturalmente quando o Ganges faz uma curva ou muda de lugar, um lugar de peregrinação passa para a direita ou passa para a esquerda. Mas essa terra deve ser considerada a mesma terra. Às vezes, para o Matala, Vishnu Priya o aparecimento do local de aparecimento de Vishnu muda de lado. Mas naquela época era aqui. O Ganges passava lá do outro lado de Navadvipa, agora ele passa aqui, entre Navadvipa e Mayapura. Mas as pessoas não sabem disso. Já faz muitos séculos que isso mudou. Então, nesse texto, Lago Bhagavatam, está explicado isso, no Krishna Sandarbha também. Então, Maharaj está falando que esta terra de Navadvipa deve ser considerada a mais elevada de todo o universo e que os semideuses também querem receber a misericórdia de Navadvipa, do Navadvipa Dhamma. Se você comete erros aqui, esta terra é mais misericordiosa. Isso não significa que você tem autorização para cometer aparadas aqui. Mas esta, esta região de passatempos é menos rigorosa do que Vrindavana, porque Radharani não admite que alguém é, erre no serviço aos passatempos de Krishna. Mas aqui, Goranga e Nityananda são mais misericordiosos. Se alguém comete algum erro e pede desculpas, aqui pode ser, a pessoa pode ser perdoada. Se ela toma abrigo no Dama Sagrado de Navadvipa. Não significa que morar aqui necessariamente, ou vir até aqui, necessariamente dê é, misericórdia ou bênção para alguém. É, por quê? Maharaj está dizendo por a, o peixe que mora aqui no rio, por acaso, recebeu Bhakti? O peixe está ali no Ganges. Ele, por acaso, está recebendo o, o, as misericórdias do Ganges? Não é assim, não é automático. Você precisa fazer o processo de Bhakti. Se você não fizer ou se você errar, Cachorros e gatos também moram em Navadvipa, mas eles não estão sentindo no coração deles a devoção pelo Senhor Supremo. Mas, de qualquer forma, tomar abrigo em Navadvipa é algo favorável, é claro. Como no caso, como se chamava, ah, como no caso de Ashwatama, o filho de Drona Acharya, que até hoje não recebeu a misericórdia de Krishna desde a guerra de Kurukshetra, pois ele assassinou os filhos, eh, os netos de Arjuna. Então, Ashwatama, ele sabe que mais cedo ou mais tarde Krishna vai lhe dar eh, eh, misericórdia, porque ele está tomando abrigo eh, de Vrindavan Dham. Ele canta os santos nomes lá, ele está extremamente velho, coberto de lepra. E ele cheira muito mal. Em uma distância de quilômetros, ninguém chega perto dele. Ele se converteu num Pisaccha, uma espécie de específica de demônio, de fantasma. Ele cheira muito mal. As pessoas não chegam perto dele nem de um quilômetro. Ele tem uma maldição porque ele matou os Vaishnavas. Então, até hoje, ele espera a misericórdia de Krishna, cantando os santos nomes em Vrindavana. E ele faz seu bhajana lá. Numa vila chamada Pisaigão. Fica na direção sudoeste do Nandabhavan. Você tem que ir bem longe. As pessoas geralmente não vão até lá. Eles não sabem que Ashwatthama ainda está vivo e está lá e ele, Ashwatama está lá fa, pre, pedindo perdão para o Senhor Supremo até hoje. Muito bem, tomar abrigo em Navadvipa é favorável se você tem o desejo e a consciência para fazer Bhakti. E quando você canta os santos nomes diariamente, você pode fazer o parikrama de Navadvipa. Mas se sua mente é irrequieta, aí você não consegue fazer isso. Porque você tem que se mover mentalmente de um lugar para o outro, caminhar de do Guru Pit. Então, do Guru Pit, que é o, ali perto do Nandanacharya Bhavan, onde Nitai e Goranga se encontraram pela primeira vez, de lá, mentalmente, eu vou até Yoga Pit. As pessoas voltam para casa, elas vão para um lugar e voltam, mas o verdadeiro parikrama não é assim. Você tem que ir em todos os lugares, dormir no caminho e continuar. Quando as pessoas voltam para casa, é como uma visita, mas não é o um verdadeiro parikrama. Eu não vou quebrar o coração das pessoas. Vamos deixar que elas imaginem que elas estejam fazendo o parikrama. Mas o parikrama tem uma regra. Você tem que aprender. Quando você começa, você não pode voltar para casa. Do ponto onde você começa, você não pode voltar para ali. Você tem que fazer toda a volta, completar o parikrama, dormir pela rua, pela estrada, nas vilas, nos diferentes lugares, Bom, e aí você volta para casa quando você termina. A, so, uh, Esse é o verdadeiro uh, sistema do Parikrama. You know, go, a, a então, o Maharaj diz, diz que, que de lá, ele vai até o Baradrashtila, do Jagai Madai Gat, Jayadev Goswami Pad. De lá, ele vai até... Belpukur, Shimanta you know, De lá ele faz uma curva Bar e, vai Bar e vai até Barvidanga Jaganath. De lá ele vai até S Siddhar, Siddhar, Kulabacha Siddhar. Kolavesha Shridhar, onde esse grande devoto vivia, depois ele vai ao Kaji Samadhi, depois ele volta para Yoga Pita, para Sri Chaitanya Math, e depois ele volta para até a casa de Murari Gupta, depois ele atravessa o rio em mente e vai até Godruma Dwip, vai até Subarna, Bihar Kshetra, Harihar Kshetra. E ele vai até o Nishimhapali, até Ritu Chapahati, e de lá Maharaj faz uma curva e vai de volta para Chapahati, e vai até o templo de Goragadadhar, ele vai até Vidyanagar, de lá até Jhanudvip. finalmente ele volta para Navadweep, toma o darshan de Paramatola, tudo em pensamento cantando santos nomes. Aí vai até a, a, o tempo de Chilakeshva Goswami Maharaj, em Kola Dvipa. depois ele volta para a mata do próprio guru de Bhakti Pramod Puri Maharaj, onde ele está em Samadhi, lá. É, é fácil fazer isso, mas você não pode ser irrequieto se sua mente é difícil de controlar, se sua mente é estável, é fácil. Você vai desfrutar esse passeio, esse parikrama, na verdade. É mais fácil do que fazer andando. Se você toma abrigo de Navadwipdama, todos os problemas acabam. Mas você tem que fazer isso conscientemente. Não é que eu vou, olha, Maharaj, eu um, estou pagando um aluguel aqui de 17 mil rupias, de mil reais. Isso não significa que você vai ficar aqui. Só porque você está pagando um, um, um, um aluguel aqui. Ficar em Navadipa tem outro significado. Agora nós vamos discutir sobre os bhaktas. Como honrar os devotos segundo Srila Vrindavan das Thakur Mahasai. Ele vai explicar que este é o desejo, é uma ordem do Senhor Supremo. A adoração que é feita a Krishna, diz Krishna. Não é tão importante quanto a adoração que é feita aos meus devotos, diz Shri Krishna Bhagavan. Shankara também diz isso para Parvati. Você se esquece Vocês esquecem tudo. Vocês não se lembram? Tente se lembrar de das coisas. Aradhanam Paranam Vishnu. Aradhanam param Tasmat Paratam Devi Tadyanam, Smarachanam, aradhanam, sarvesham, aradhananam, sarvesham, Vishnu aradhanam param. Tasmat parataram Devi, tadyanam, Smarachanam. Hey Devi, ele disse, ó oh, deusa, adorar Vishnu é muito bom, mas é mais, é superior a adorar os discípulos, os devotos de Vishnu. E Vrindavan um Dastakur diz a mesma coisa em Bengali. Amar, hoite, boro. Amar, bakter, puja, ama, hoite, bodo. Sei, Prabhu, vede, bhagavate, koiladaro. Esta concepção é explicada no Chaitanya Bhagavatam. A adoração dos meus devotos é mais importante do que a minha adoração, diz o Senhor Supremo. E ele estabelece este siddhanta nos Vedas, no Bhagavata, no Vedanta, no, no Vedanta Sutra, em todos os lugares. Este siddhanta está estabelecido, confirmado em todas as, as escrituras, nos Vedas, no Bhagavata, em todos os Shastras autênticos. Amar Bhakti Puja Amar haite Baro. Você sabe um pouquinho kichu, kichu. de Bengali. Kichu, kichu. Pouquinho, pouquinho. Amar Bhakti Puja Amar haite Baro. sei Prabhu, Vede, Bhagavate, Koila, Daro. Este Siddhanta está confirmado em muitas escrituras. E Vrindavan Dasta Kurmanasai cita evidências de diferentes. Eh, Manuscritos do Srimad Bhagavatam, quando Sri Krishna Bhagavan fala com o Udhava, ele diz Udhava, Madhbhakta Pujabhidka, Sarvabhuteshu Manmatihi. Adorar meu devoto, meus devotos é melhor do que me adorar diretamente. Diz Krishna a Auddhava. Madhvakta Puja of more important than. Adorar meus, meus, meus devotos é mais importante do que adorar a mim mesmo. Sarva manmati Man Mati. Sarva Bhutisha Man -mati. Quando você olha, diz Krishna Praudava, quando você olha, para todos os lados, para qualquer lugar. Se você consegue me enxergar, em todas as pessoas que você encontra, ah, isso ainda também é muito bom para a, sua, para a sua espiritualidade. Se eu consigo olhar para uma pessoa que eu gostaria de maltratar ou, ou brigar, e ah, eu olho e vejo Krishna ali, ah, isso é jiva rimsa. Se uma pessoa tem consciência, ela sabe que ali dentro tem uma alma condicionada que é obrigada pelo karma agir daquela maneira. Então, se você sabe que Krishna está ali, você tem que respeitar aquela pessoa. Caso contrário, você comete jiva-himsa. Ah, você comete violência contra a jiva. E se você será punido, se você conta mentiras para ele, se você incende uma filosofia errada, é melhor que você diga, eu não sei. Se ela faz uma pergunta e você não sabe a resposta. Mas se você ensina algo que não é verdade, que você não tem certeza, e se você, por exemplo, sabe de um siddhanta e você não fala, quando a pessoa te pergunta, também é ofensivo. Onde quer que você olhe, para quem quer que você olhe, você tem que entender que Krishna está no corpo daquela pessoa, no karma daquela pessoa, na existência daquela pessoa. Então, Portanto, nós temos que ter compaixão e perdão por todos. Mas temos que também diferenciar aqueles que são devotos puros daqueles que são materialistas, etc. Então, voltamos a esse ponto de Vrindavan Das Thakur Mahasai. Antes de começar a escrever seu livro, ele glorifica primeiro os devotos do Senhor. Por que, que ele começa com esse ponto? Esta é a razão, porque Krishna diz que nós temos que começar a, a adoração com os discípulos e depois com o Guru, com os devotos e depois com Krishna. Então, Guru Vaishnava Bhagavan Tineras Maranam Tineras Anayase Nija, puran. Se eu me lembro sempre do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo, se eu estou sempre Smaran, me lembrando deles, todos os problemas que chegam até mim são resolvidos pela minha consciência. Porque eu me lembro que Krishna está por trás dos testes, por trás do karma, por trás de tudo. Então o problema se dissolverá. Então, Vantita Purana, eu vou alcançar o objetivo da minha vida espiritual se eu conseguir enxergar Krishna por trás dos obstáculos, dos testes. Nós temos que nos lembrar sempre do Senhor Supremo. Antes de gastar dinheiro, antes de fazer tolices, sempre lembre-se do Senhor Supremo. E é por isso que no começo do seu livro, Vrindavan Dastakur Mahasaya e Golifrika, todos os devotos, os discípulos de Mahaprabhu. Assim eu posso alcançar o, o objetivo da minha vida espiritual. O respeito aos Vaishnavas é o que nos leva ao sucesso do nosso serviço. Com certeza eu vou alcançar o sucesso se eu fizer isso. Se eu respeitar Guru, Vaishnava now, now e Bhagavan. E agora eu vou oferecer pranama exclusivos para minha Ista Deva, para meu Ista Deva, para minha deidade adorada. Quem é a deidade adorada de Vrindavan Dastakur? Seu Guru, Nityarandarai. O Senhor Nityananda. Pela misericórdia de Nityananda, pela misericórdia de Nityananda Balarama, ele está escrevendo este livro. Eu alcanço a, as emoções, o êxtase para glorificar Chaitanya Mahaprabhu. Eu posso recitar o Bhagavatam, o Chaitanya Bhagavatam, todos, todos os shastras. pela misericórdia de Nityananda. Então, Vrindavan Das Takruma diz, agora vou fazer meu Ishtadevavandan, minha glorificação da minha Deidade adorável. Então, este mantra que Maharaji pronunciou faz parte da iniciação de Sannyasi. Se eu encontro, diz o mantra, que Nityananda, que os pés de lótus de Nityananda estão no coração de uma pessoa, eu devo agarrar os pés de lótus de tal pessoa. Eu não tenho que pensar, você é discípulo de si, deste ou daquele. Eu devo respeitar e agarrar os pés de lotes daqueles que conseguiram trazer os pés de lotes de Nityananda em seu coração. Se Nityananda está lá permanentemente, ou seja, se as ações daquela pessoa mantêm os pés de lotes de Nityananda lá dentro, aí sim, essa é a pureza, essa é Bhakti. Não basta que alguém mencione Nityananda. Hein? Maharaj está subentendendo isso deva Kripaya. Então, aqueles que, pela, pela misericórdia, adorando Nityananda, nós conseguimos alcançar a misericórdia de Mahaprabhu. Nós sabemos que Sheshanaga, a cobra de infinitas cabeças, que, está, que serve de trono para o Mahavishnu. Ele é Nityananda. Então, quando nós falamos de Ananta Deva, estamos falando de Balarama Nityananda. Então, pela misericórdia de Nityananda, nós podemos glorificar uh, o Senhor Supremo. E pela sua mesma misericórdia, nós vamos conseguir glorificar o Senhor Supremo. Pois ele tem infinitas bocas e glorifica o Senhor Supremo o tempo todo. Sahasra Vandana Prabhu Balaram Yanhara Sahasra Mukhe Krishna Yashodam Sahasra significa mil, milhares. Como os Sahasra, em Bengali, quer dizer milhares. Neste caso, quer dizer infinitas. Sahasra Mukhe. Tanto em sânscrito quanto em bengali, significa milhares, mas em determinados versos significa é, incontáveis. É usado no sentido metafórico. Nosso Sridhar Swami Pada também, ele canta, quando você comenta o Vishnu Sahasranam, por exemplo, são os mil nomes de Vishnu que o senhor Brahma usava e glorifica, para glorificar e uh, uh, Vishnu Narayan, Uf. onde o Senhor Brahma foi até a margem do oceano de leite, glorificando Vishnu com esses mil, mil nomes. Nesse caso, Sahasra significa infinito, milhares e milhares, incontáveis. Sahasra Vadan vandu, Prabhu Balarama. Então, eu vou glorificar Balarama, pois ele é aquele que tem infinitos lábios, que glorifica infinitamente Krishna simultaneamente, com suas infinitas bocas, com seus infinitos rostos. Ele glorifica Krishna o tempo todo. Eu, por isso, glorifico Vrindavana uh, Nityananda Balarama. Maharatna Tui, Yena Mahapriyastane. Esse mantra quer dizer, eu só dou um, um diamante, uma joia que custa muito caro, para aquela pessoa que, para quem eu confio 100%. Imagine que eu vou lhe dar uma caixa com um diamante enorme dentro. Se eu descubro que eu posso confiar em você 100%, se eu amo você 100% e sei que você é confiável, aí sim eu posso dizer para você, guarde meu diamante. Caso contrário, eu vou dar um diamante para uma pessoa que eu não confio? Eu dou o diamante para tal pessoa, aquela pessoa rouba. Se as pessoas vierem roubar o meu tesouro, o que acontece? Se, se eu fosse Chilakeshava Gusey Maharaj, quando eles roubaram minha biblioteca, eu teria, eu, eu teria aberto uma, um processo e teria recuperado a biblioteca. Maharaj está dizendo, mas eu não sou Chilakeshava Gusey Maharaj, eu só tenho pequenos sevas para fazer, ele diz. Então, Vrindavan das Dastakuru está dizendo, Sahashrikha Panar, Sahashrikha Panadhar, panadhar Prabhu Balarama Yateka. E ele usa Maharatna Tui, jeno Mahapriyastani, qualquer joia eu vou dar para você, pois você é aquele em quem Krishna confia like this maharatna Tuiyana jano mahapriyo stane jasharatna ananta vadane so, Então todos os tesouros eu vou dar para krishna, ananta ananta, pois ananta deva. deva pois ele po guarda todos os tesouros But, de krishna dentro da sua boca Todos os tesouros estão dentro dos lábios de lótus de Nityananda, que é não diferente de Krishna, que pronuncia ininterruptamente as glórias de Krishna. Estes são os tesouros. Então, Vishaya Vigraha Krishna é Vishaya Vigraha, mas Prabhupada Bhaksidanta vai explicar que Vishaya, Vigraha, Adhistham, também estão em Balarama. Ou seja, que Balarama também manifesta, ele tem o direito de ser adorado, mas ele vai manifestar prioritariamente a Shraya Vigraha, como Maharaj explicou nas aulas passadas. Ele vai manifestar a adoração de Krishna mais do que o direito de ser adorado, pois ele é a primeira expansão. Então, existem muitas golpes que aceitam Nityananda Balarama como seus esposos. E ele também tem uma dança de raça pessoal. Balarama tem um grupo separado para sua raça, pois ele também é Vishayavigraha. Então todos os nossos Vaishnavas confirmam isso, que Balarama Maharaj, Balaji Maharaj tem um grupo separado. Existem golpes que adoram exclusivamente Nityananda Balarama. Balarama, na verdade, Baladi Maharaj. Porque Nityananda não vai fazer parte desses passatempos da raça. É uma outra personalidade de Balarama. Né? Balarama como Sanyasa. Então, todas essas glorificações estão contidas dentro da boca de Ananta Por Vaishnavas, então, depois de glorificar todos os Vaishnavas e os Gurus agora, eu vou glorificar Balarama Nityananda. Pois é Ele que me mostra quem é Krishna. Ele é a primeira expansão de Krishna. Então, quem pode apontar para quem é Deus? É Ele que aponta para quem é Deus. Ele é a primeira expansão de Deus. Essa é a razão pela qual... Ataye, Vage, Balaramir -er Stavam. É por isso que primeiro nós glorificamos Balarama. Se eu alcanço a glorificação de Balarama, então todos os passatempos de Chaitanya eu posso escrever, disse Vrindavan Das Se eu recebo a misericórdia de Nityananda, automaticamente eu posso glorificar Goranga. Eu posso completar este meu serviço de maneira eficaz. Entende? É por isso que eu faço Bala, Balaram Stavan, eu glorifico Balarama. E assim, nós alcançamos o poder de glorificar Chaitanya Mahaprabhu. Stavana é glorificação. Kolilesse mukke. Ataeva Ghe Balaramer. Stavana karelesse mukke. Spure Chaitanya Kirtana. Então aquele que glorifica Balarama pode glorificar Chaitanya Mahaprabhu. Diz Vrindavan Dastakur Takur E Ele continua e escreve Panadar, Prabhu Balarama. Ele é o infinito. Ele tem infinitos, infinitas faces. Seus rostos estão por toda a parte. O Prabhupada quis escrever um comentário. O que quer que você veja no mundo material? O que é visível, o que não é visível? Tudo é Visvarupa. Quem é Vishwarupa? O irmão mais velho de Goranga Mahaprabhu, que é um outro personagem, uma outra personalidade dos passatempos de Mahaprabhu e que abandona o corpo. Mas ele é o próprio Nityananda. Ele é uma expansão de Nityananda, que interpreta o irmão mais velho, Chaitanya Mahaprabhu, está no Chaitanya Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita. Então, ele é Ananta Deva, Ele é aquele que produz todos os átomos. Então, tudo é ele. Enxergue as coisas como produtos da potência de Balarama. Então, qualquer tipo de entusiasmo que Balarama nos demonstra é excelente, pois ele demonstra esse entusiasmo para a glorificação do Senhor Supremo. Ele também está o tempo todo servindo o Senhor Supremo, Ele não tem outro objetivo. Na vida de Balarama Nityananda, na vida de Balarama Nityananda, não existe outro interesse, somente um objetivo. Satisfazer Bhagavan Shri Krishna. Ele quer glorificar o Senhor Krishna sempre o tempo todo. Ele não tem outro objetivo. Talvez na forma de Lakshman, ou na forma de Balarama. Não importa. Ele está sempre glorificando Krishna, servindo Krishna na forma de Nityananda também, como irmão de Rama Lakshman, como Balarama, como Nityananda, sempre. E se alguém perguntar, mas por que, que Nityananda se casa? Pelo serviço perfeito do Senhor Supremo. É uma ordem de Mahaprabhu para que ele se case. Para dar satisfação Goranga Mahaprabhu. Ele não tem desejo pessoal, mas as pessoas não entendem os passatempos do Senhor Supremo. Por que, que ele toma avaduta? Por que, que ele é um avaduta e toma sannyasi? O avaduta é aquele que você não consegue compreender. Ele tem um comportamento uh, ilógico. Por que que ele, se ele era sannyasi, por que, que ele usa um, um pano azul? Nós não temos o direito de usar panos azuis. As matagis sim, mas os prabhus não têm direito, porque o azul pertence a Nityananda Balarama. Aqueles que estão renunciados não podem usar azul, porque o azul é o, sí, é o símbolo do infinito. Somente Balarama pode usar o azul. Você não sabe? Isso está escrito no Shastras. Um dia, uma voz aérea veio, se manifestou para Balarama Nityananda, ele estava agindo como um ser humano e uma voz ecoou no espaço, você é Balarama, você é Ananta Deva. você está uh, vivendo um passatempo humano. E ele recebeu naquele momento um, uma túnica azul para usar, um dote azul. E é por isso que os sannyasis não podem usar azul. Os CNS podem se vestir de açafrão, particular mas azul, não, por conta dessa razão particular. Então, uh, os avadutas Jnana viraktova Virak Tova, Madbhak Chaligam Ashramans Taktava, Chared Avid Gochara. Os uh, avadutas estão acima das regras, os devotos puros estão acima das regras. Você não pode querer ensinar nada para eles, relembrá-los das regras. Porque o coração deles está sempre chorando por Krishna. Que tipo de regra você quer impor para eles? Para eles, uma regra, um, uma um, um, um, uma, uma regulação não cabe eu vou querer regular Madhavendra Puripada Vrindavan Dastakur nós não vamos regular os devotos puros eles já estão regulados pelos devotos puros regulados pelo amor você vai é, gastar seu tempo, cometer uma ofensa. Você não pode chegar para um, um Vaishnava e dizer você tem que fazer isso, você tem que cantar o mantra, você tem que fazer cantar os santos nomes. Eles amam Krishna. O, o, o, o Gayatri está sendo cantado no coração deles o tempo todo. Qualquer tipo de esforço feito por Balarama é para dar a satisfação completa a Krishna Bhagavan. Yashir Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Vrindavan Dastakur Mahasai vai glorificar seu Guru. Vrindavan Dastakur vai glorificar o Guru. O próprio Nityananda, Nityananda é o Guru dele, não? Mesmo como um ser humano, se você olhasse para Nityananda Balarama, você ia falar, meu Deus, quem, quem tem esse tipo de personalidade, esse tipo de aparência? Mesmo que você tenha uma concepção material, se você olhar para Balarama, você vai dizer: como é possível ah, aqueles que têm essa eh, figura, essa aparência. Então, vocês já viram esse livro que eu publiquei 15 anos atrás? Aqui nessa capa desse livro, Goranga Mahaprabhu está abraçando um leproso. Esse é o quadro que eu falei para vocês procurarem. Então, porque Vasudeva para bate na barriga de Mahaprabhu? Mahaprabhu era o dobro dele. Então, Mahaprabhu e Nityananda eles são muito altos. Haladar Mahaprabhu Prakanda Sarir. Então, Mahaprabhu tinha um corpo altíssimo, enorme. Prakanda significa que ele era muito alto. Chaitanya Chandra, então, Chaitanya -chandra é o dhira mais elevado, o controlador dos sentidos mais perfeito. E que Nityananda, na verdade, parecia que tivesse embriagado com alguma coisa, porque ele era um avaduta, ele estava embriagado de êxtase. Ao beber a bhakti de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda, não tinha uma compostura, uma consciência externa. Ele só tinha consciência interna do êxtase que Mahaprabhu lhe concedia. Então, Nityananda, you, Nityananda estava sempre embriagado com Gouranga Bhakti. Ele parecia um bêbado, ele estava sempre rindo, ou chorando, ou pulando. Está escrito no Nityananda Prabhu estava. que às vezes ele pulava, às vezes ele ria, às vezes ele desmaiava como um louco. Porque ele estava sempre imerso no êxtase. Na época do viasa Puja, da adoração de Vyasadeva, esse passatempo, Maharaja contou. O Mahaprabhu diz para Shrivas: Vamos organizar um Vyasa Puja na sua casa. E Shrivas Pandit depois vai reclamar: oh, Esse Shripada, Nityananda, não me obedece. E Mahaprabhu fala: Por que você não vai dar guirlanda para Vyasadeva? Vyasa e Nityananda ri. Aí ele pega uma guirlanda e sai, e sai andando tonto pela, pela, pela assembleia. Ele se move e ri e ele põe a guirlanda na cabeça de Guranga, Mahaprabhu. Ele tinha que dar guirlanda para Vyasadeva, para Murti de Vyasadeva. E ele dá guirlanda no pescoço de Mahaprabhu, porque ele está intoxicado de êxtase. Ele está vivendo a espiritualidade interna dele, de consciência de quem é Krishna, de que Chaitanya é Krishna. Ele ria como um louco. Então os avadutas agem dessa maneira. Se você faz qualquer erro com o avaduta, você vai se perder neste universo material. Guranga Mahaprabhu não perdoa é, quando nós acusamos ou ofendemos Nityananda. Mahaprabhu disse, uma gota, uma fração de inveja sobre Balarama é, nunca vai ser perdoada. Entende? Haladhar Mahaprabhu Sarir. Então o Mahaprabhu tinha essa figura, essa compreensão gigantesca, ele parecia um gigante. E Nityananda também, e ele era sempre como um bêbado, porque ele estava sempre bebendo Gaura e se comportava como se tivesse enlouquecido. E Brindava Dastakur Mahashaya está dizendo: ninguém pode descobrir. Que seja mais querido para Goranga Mahaprabhu do que Nityananda. Mais do que Nityananda, ninguém é tão querido para Mahaprabhu como Nityananda. Então, Maharaja já explicou várias vezes que é por isso, porque os Vaishnavas são... Ah, porque Nityananda é não diferente dos Vaishnavas. Se você comete ofensa contra um Vaishnava, é como cometer ofensa contra Nityananda. É por isso que é proibido. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, Mahaprabhu e Nityananda eram dois gigantes. Jashomata significa que ele estava sempre glorificando Gauranga. E que ele glorificava ininterruptamente Goranga. E Mahadhir, o que significa mahadir? Nós podemos explicar essa palavra ligando-a com o último verso que descreve a Rasa Lila. Ela está neste verso. Acirena dhiraha. Os tolos não sabem o que significa dhira. Então, dhir é o controlador dos sentidos. Mahadhir é aquele que controla os próprios sentidos de maneira perfeita, que tem estabilidade absoluta. Que, não tem nenhuma, uh, que nunca fica fora de foco, a mente dele nunca está agitada, ele não tem nenhuma agitação. Quando a nossa mente está totalmente rendida aos pés de lótus do Gurudeva e de Balarama, nós alcançamos esse estado. Se a minha mente não está eu tô completamente rendida aos pés de lótus de Bhagavan, quando é que a minha mente vai alcançar foco e constância? O que significa dhir? Que na mente não tem cama, não tem luxúria, não tem medo, não tem ansiedade, não tem inconstância. Então, Mahadira é aquele que está sempre focado no Senhor Supremo. Mahā vem de Mahan, o mais alto, aquele que possui o infinito. Mahadira, o controlador supremo você não pode então, encontrar ninguém que seja mais querido de goranga mahaprabhu do que o próprio Nityananda. então a Nityananda é a primeira expansão de Mahaprabhu. Né? Ele está sempre olhando para Mahaprabhu em seu coração, em sua mente, diante de Mahaprabhu e recebendo o êxtase dessa conexão eterna que ele tem com o Senhor Supremo. Aquele que ouve toda a glorificação de Nityananda, aquele que está interessado em ouvir essa glorificação, Tanhar né? Charitra, todo o comportamento perfeito de Nityananda, mesmo sendo um avaduta todas as suas atividades, tudo aquilo que ele diz, se uma pessoa ouve sobre isso e realiza, tal pessoa uh, acaba ganhando de presente Chaitanya Mahaprabhu. Aquele que ouve, que tem interesse, que compreende, que realiza essa intoxicação uh, uh, espiritual de Nityananda em relação... A, a, a Mahaprabhu, aquele que vai estar ouvindo as glorificações de Nityananda o tempo todo. Goranga Mahaprabhu vai abençoar tal pessoa. Tal pessoa não pode encontrar nenhum tipo de obstáculo. Tal pessoa encontra somente uh, momentos favoráveis à própria Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu começa a ajudar aquela pessoa 100%. If you are going to think about Balarama, se você pensa em Nityananda Balarama o tempo so, todo, ninguém pode frear a sua Bhakti. Charita yebha, gay. Hearing, tahar Charita Yebha gay. Se alguém é, glorifica, o comportamento, charitra, glorifica o, comportamento charitra, o comportamento de Avaduta sim, se de se Nityananda, seu caráter transcendental, é? Shri <risos> Krishna oh, oh, Chaitanya, Chaitanya vai abençoar vai, essa pessoa. By, by, Shri Krishna Chaitanya Dai Param Sahai, isso é uma indicação que Chaitanya Mahaprabhu quer nos dar esta mensagem secreta de Gopi Prema do Manjari Bhava, que é expressa algo muito secreto que Mahaprabhu só toca no seu sannyasi lila. Não em Navadvipa. Em Navadvipa ele toca esse ponto muito pouco, mas na forma dele como sannyasi, em Jagannatha Puri, ele vai uh, nos ajudar a realizar essas estátuas secretos de Krishna. Então primeiro a adoração aos discípulos, aos devotos, uh, depois a Nityananda, depois a Mahaprabhu e com essa misericórdia nós temos a chance de alcançar os passatempos de Radha Krishna. Isso que Maharaj está dizendo. Katanchit Ashray Então os pés de lótus de Caitanya Mahaprabhu E todos os pés de lótus. O lótus significa, por que ele, nós dizemos que os pés de Deus são pés de lótus, são flores de lótus? Porque dentro tem mel. Para coletar o mel dos pés de lótus, Chaitanya Mahaprabhu, todas as abelhas do mundo material estão voando em cima das flores. É dos pés de lótus de Deus que vem o pólen de todas as flores. E um devoto que consegue fazer isso, ah, enxergando as flores como sendo os devotos, o Guru Varga, hum? ele vai alcançar esse sucesso. Ah, os grandes devotos dão prachada até para os cães. Os cães que recebem a misericórdia dos Vaishnavas alcançam sucesso espiritual. Maharaj já comentou que os cachorros têm essa atitude de fidelidade, é por isso que eles, em conexão com Vaishnava puro, eles podem alcançar grandes bênçãos. E o que dizer de um ser humano se o cachorro consegue receber misericórdia? E Eu não estou inventando isso, diz Maharaj. O cachorro de Sivananda desaparece em uma determinada ocasião. Um dia Shivananda volta, ele diz, vocês deram, vocês, eles vão dar prachada para eles e falam, vocês deram prachada para o cachorro? Vocês esqueceram de dar prachada para o coitado do cachorro? Aí ele levanta antes de tomar a prachada e vai lá. E Bhakti Pramodh Puri Goswami Maharaj também distribui a prachada para os animais. A Maharaj está contando que primeiro, antes de ter construído o templo de Karna, eles, eles alugavam um quartinho ali. E diariamente, ele distribuía prachada para os cachorros que estavam por ali na vizinhança. E que cachorros afortunados, diz Maharaj, pense neles. Eles receberam prachada das mãos de um companheiro eterno de Bhakti Siddhanta Prabhupada. Quem tem mais sorte do que esses cachorros? Então, Shivananda dizia, eu não vou tomar prachada, vocês não deram prachada para os cachorros? Aí ele foi procurar o cachorro. Cadê o cachorro? O cachorro tinha desaparecido. Sivananda ficou muito triste e ele encontrou com todos os devotos que estavam caminhando na direção de Jagannatha Puri, de Nilachal. Então, quando eles chegaram em Nilachal Dham, eles prestaram, primeiro, reverências para Chaitanya Mahaprabhu, não para, para Jagannatha, para a Deidade. Sarvabhu Mabattacharya Ramanandarai e Mahaprabhu falou, vocês já prestaram reverências para Jagannatha? Aí eles falaram, não, não. Mas por que, que vocês vieram até aqui primeiro? Vocês têm que prestar reverência para Jaganata. E os devotos responderam, não sabemos, Senhor. Na nossa mente a gente sente inspiração de prestar reverência primeiro para você. A minha mente não pensa que eu tenho que prestar reverência primeiro para Jaganata. A minha mente me traz até aqui. É por isso que eu venho até você. Eles responderam para Mahaprabhu. Então, quando todos eles, Shivananda, com todos esses, esses devotos, Nityananda também, Adoita estavam todos lá. Quando eles chegaram diante de Goranga Mahaprabhu, no Gambira Mandir, no templo da Gambira, eles perceberam que Mahaprabhu estava sentado num pedaço de pedra, numa pedra quebrada. Um pedaço de pedra quebrada. Ele estava dando coco. Um pedaço de coco quebrado. Para o cachorro. Era o mesmo cachorro de Shivananda. Ele dava e falava Hare Krishna para o cachorro. Ah. E o cachorro, de pé, com as mãos, fazia. Ha, ha. Ele não conseguia falar. Mas ele tentava. E Shivananda ficou impressionado: como que o meu cachorro veio parar aqui? Ele veio até chegar na Tapuri. Sozinho? É longe? São dias a pé. Ele chegou até o Gambira Mandir, isso daí não é, um, não é um cachorro, é um devoto nessa forma. É um grande devoto que está nessa forma. E Shivananda começou a chorar. Quanto é afortunado esse cachorro, que recebeu prachada da mão do Senhor Supremo. E o próprio Krishna, Krishna Chaitanya, está dando harinama para o cachorro. Você poderia imaginar que isso acontecesse com você, nem sonho. Então, esse cachorro, nesse, esse específico cachorro deve ser adorado. Que a, a, a partícula de poeira dos seus pés venha para a nossa cabeça. Quem eu sou em comparação com ele? Eu não sou ninguém. Eu vou parar por aqui. Sri Chaitanya Padam Madhu Katachid Ashrayad Yesham, Swap Upi, Tand Gada